Atenção! Você está desafiada para um jogo. A partir de agora, você terá até amanhã à noite para solucionar três enigmas. Não se preocupe, algumas dicas irão ajudá-la. Se você for bem sucedida, terá uma boa surpresa. Nossa, Carol! É bem sinistro isso que você está me contando. Você tem certeza que isso não foi um sonho? Absoluta! Eu nem consegui dormir a noite inteira. E pior, ainda tinha uma caixa hoje de manhã na porta da minha casa. Uma caixa, Carol? E o que é que tem dentro? Isso que me deixou mais intrigada. Ó, vieram esses canudinhos aqui e dois cartões, um retângulo e um paralelogramo. ai, também vem esse cartão dizendo... Quer ver? Para solucionar a primeira parte do mistério, descubra o que essas figuras e esses canudos têm em comum. Eu acho que você pode me ajudar com essas formas geométricas, né? Já que você estuda arquitetura. Bom, só de olhar para as figuras planas, dá para ver que elas têm alguma coisa em comum, né? Elas têm a mesma altura. É mesmo! Bom, agora eu vou tentar descobrir para que, que servem esses canudinhos. Depois eu te chamo de novo, tá? Tchau! Rita, eu descobri uma coisa bem interessante. As figuras têm a mesma área. Se eu colocar todos os canudinhos sobre o retângulo, ele fica todo coberto. E acontece a mesma coisa se eu colocar todos os canudinhos sobre o paralelogramo. Nossa, Carol! Dessa maneira, os canudinhos passaram a representar as seções transversais das figuras. Aqui, uma seção transversal é o segmento de reta que a gente obtém fazendo um corte paralelo à base da figura. No formato triangular acontece a mesma coisa. Se a gente desloca os segmentos, obtém uma outra figura com a mesma área da primeira, uma vez que as duas têm a mesma altura e possuem em cada nível seções transversais de mesmo comprimento. É a campainha, eu vou ver quem é. Não sai daí que eu já volto. Carol, outra caixa... O que será que tem dentro dessa vez? É um monte de placas. O que eu faço com isso? Alô? Espero que você esteja gostando do jogo. A conclusão do primeiro enigma ajudará você neste também. Alô? Quem tá falando? Alô? Era aquela voz de novo. Ela disse que a resposta do primeiro enigma me ajudaria nesse segundo. Então... Eu acho que o raciocínio é quase o mesmo. Eu vou tentar resolver o enigma e eu já te chamo. Rita, consegui formar uma pirâmide empilhando as placas de forma centralizada. Mas eu não consigo imaginar o segundo passo carol eu acho que estou começando a entender o enigma faz o seguinte vai empurrando as placas todas para um dos lados de modo que elas fiquem alinhadas você vai formar uma pirâmide também só que um pouco diferente da outra bom com as mesmas peças eu consegui formar uma outra pirâmide e daí e daí que essa é a chave. Você usou as mesmas placas para formar as duas pirâmides. Então as duas têm o mesmo volume. Repare no seguinte. As placas que você usou representam as seções planas desses sólidos. Numa figura tridimensional, quando fazemos um corte paralelo à base, obtemos uma figura plana. E não mais um segmento de reta, como no caso das figuras planas. Quer dizer, então, que se dois sólidos de mesma altura possuem, em cada nível, secções planas de mesma área, seus volumes serão iguais? Tô certa? <risos> Certíssima, Carol! E essa sua conclusão é conhecida como o princípio de Cavalieri. matemático italiano Boaventura Cavalieri, discípulo de Galileu, foi professor na Universidade de Bolonha no século XVII. Suas contribuições para o cálculo de áreas e volumes foram muito importantes para o surgimento do cálculo integral. Ele formalizou o resultado que hoje é conhecido como o princípio de Cavalieri para áreas de figuras planas qual estabelece que se duas figuras planas da mesma altura possuem nível a nível secções de mesmo comprimento elas possuem a mesma área da mesma forma o princípio de cavalieri para sólidos estabelece que dois sólidos de mesma altura e que possuem em cada nível secções planas de mesma área têm o mesmo volume Nossa, Rita, valeu mesmo. Acho que agora eu consegui desvendar o mistério. Beijo! Alô? Você já solucionou dois enigmas. Para descobrir a surpresa, ainda falta o último. Carol? O que foi? Ih, pela sua cara você recebeu mais um recadinho daqueles. É, não deu outra, Rita. Eu já mandei as imagens pra você ver. Agora eu preciso descobrir a relação entre um cone, um cilindro e uma semisfera. Bom, pelo que eu tô vendo, esses três sólidos têm o mesmo círculo como base. Eu acho que de novo o princípio de Cavalieri pode vir em nosso socorro. Na verdade, ele foi usado de maneira brilhante por Arquimedes, já no século III a.C. Ele percebeu que, quando cortamos em um mesmo nível esses três sólidos, a fatia do cilindro sempre se equilibra com as fatias do cone e da semisfera juntas, sejam quais forem as seções medidas. Isso acontece porque a soma das áreas das seções planas do cone e da semisfera se iguala à área da seção plana do cilindro. Que legal! Eu acho que é exatamente isso que mostra essa imagem que eu recebi enquanto a gente conversava. Como em cada nível, a secção plana do cilindro possui a mesma área que a secção plana do cone e da semisfera juntas. Quer dizer, que o volume do cilindro é igual à soma do volume do cone e do volume da semisfera. Agora, só falta entender o significado dos números 3, 2 e 1 que aparecem no vídeo. Essa parte agora é mais fácil. Você deve ter visto na escola que o volume do cone é um terço do volume do cilindro de mesma base e mesma altura, certo? Ah, então o volume da semisfera só pode ser dois terços do volume do cilindro de mesma base e mesma altura. E isso é a mesma coisa que dizer que a proporção dos três volumes é de três para 2 para 1. Um. Isso! Eu acho que conseguimos resolver o último dos enigmas. É! Agora só falta descobrir qual é a surpresa prometida. Beijo!